eu recebi uma denúncia anônima sobre a situação do coronavírus no Distrito Federal. Nós temos hoje uma paciente de 52 anos diagnosticada com coronavírus. Ela se internou no Hospital Daer. O hospital simplesmente disse que ela não poderia ficar mais lá, sendo que tem 15 leitos de UTI que são pagos hoje pela Secretaria de Saúde. Colocaram essa paciente numa ambulância, ela que já estava em situação gravíssima até o agarran, que é o Hospital da Zanorte. Ela não tinha nenhum isolamento Respiratório nessa ambulância Ela não foi sequer entubada Colocaram só um respirador Quando ela chegou no Agarram Ela ficou no corredor do Agarram Transmitindo coronavírus Sem nenhum isolamento respiratório Depois disso, o governo toma uma decisão Que é muito preocupante Transfere as 10 pessoas que estavam Na UTI do Agarram Para outros hospitais Pessoas essas em estado gravíssimo Muitas delas não tinham condições De serem transferidas para outros hospitais Hoje, essa paciente Está no agarrão, sem isolamento respiratório, falta insumos para o tratamento dessa paciente, que é a única do Distrito Federal diagnosticada com coronavírus. Isso é gravíssimo. E mais, pasmem, a história não para por aí, não. Simplesmente, 35 pessoas teve contato com essa senhora de 52 anos. O governo só descartou com exames o coronavírus diagnosticado em nove dessas. Não aplicou a lei de quarentena. Uma das pessoas que teve contato com corona foi para o show do Maru Five com milhares de pessoas. Pessoas no estádio e outras pessoas estão transitando pela cidade não é possível que o governo queira controlar a situação do coronavírus dessa forma apesar da falácia que é vendida que o instituto hospital de base é portas abertas não é verdade porque todo mundo que bate na porta do hospital de base mandam ir para o então essa situação não é para criar um alarme mas essa situação é para que essa casa tome sua responsabilidade de fiscalização do que está acontecendo no hospital regional da zanotti eu queria propor presidente que nós fôssemos um grupo de parlamentares dessa casa fôssemos amanhã pela manhã no agarrão fiscalizar as condições de tratamento do coronavírus aqui no distrito federal não é possível não é possível que a situação fique dessa forma inclusive o secretário de saúde o doutor osney precisa vir essa casa explicar a situação da Agarram. ou a gente quer controlar o coronavírus aqui no Distrito Federal, ou a gente quer deixar que essa epidemia se espalhe, o que seria um absurdo completo. Dado que tem estrutura, tem profissionais qualificados, precisa de orientação, de formação, sim, mas é possível controlar. Hoje nós temos só um caso confirmado e essa situação pode se tornar grave, se não tratada com seriedade pelo governo do Distrito Federal. E queria propor, protocolei hoje aqui, uma comissão especial para acompanhamento da estrutura de toda a assistência ao coronavírus no Distrito Federal.